Vamos realizar a formação Redes Sociais Transducente, prática e certificada, onde vamos abordar as principais redes sociais, desde a produção de conteúdo, a gestão de campanhas e como ter táticas para alcançar mais público e obter mais seguidores. Veja mais informações no link.